Eu deixei a liderança para ficar à vontade e para poder criticar sem a limitação do cargo. Eu, se fosse governante, eu preferiria quem fizesse críticas a quem vivesse bajulando o governo. Essas reformas, elas foram postas de maneira equivocada. O país está vivendo um caos econômico e social, com desemprego, mais do que nunca nós precisamos de um plano econômico de emergência e ontem mesmo o ministro do Planejamento fez uma advertência de que o país vivia do ponto de vista fiscal uma situação desesperadora. Eu não defendo a permanência do presidente Michel Temer pela permanência, nem a sua saída pela saída. Eu acho que ele precisa aproveitar a oportunidade para construir a transição, para garantir avanços institucionais. O Brasil, mais do que nunca, está precisando disso. Eu nunca defendi a renúncia. A renúncia, a renúncia não pode ser defendida porque ela é um gesto pessoal, unilateral. Eu acho que ele precisa aproveitar a oportunidade para construir uma saída política institucional para o Brasil. Porque nós estamos vivendo o pior dos mundos, entrando para o terceiro ano de contração econômica, o desemprego chega nas nuvens, não há investimento nem público nem privado e o governo perde completamente a credibilidade. O presidente Michel era conhecido por 80% da população. Na medida em que 100% da população tomou conhecimento do seu governo, ele passou a ter uma rejeição quase que absoluta, universal. Isso é que está errado. Eu sempre estive distante do jogo do balcão. E quando o presidente Temer foi chamado a coordenar politicamente o governo da presidente Dilma, eu fiz questão de dizer que a aliança teria que se dar programaticamente, que não poderia se fazer em torno da distribuição de cargos. E hoje, quando eu vejo companheiros do PMDB reclamando de retaliação, porque o Senado não pode alterar uma proposta de reforma trabalhista que a Câmara aprovou, isso é o fim do mundo. É a revogação do bicameralismo. Eu citei uma canalice de uma gravação que se fez com o senador Romero Jucá, onde ele dizia que eu tinha certeza que se o presidente Temer assumisse o governo, ele sofreria uma forte e inadministrava influência do Eduardo Cunha. E dizia na oportunidade do senador Romero, diante daquela canalice da gravação, de que o Eduardo Cunha estava politicamente morto. Melhor se ele estivesse politicamente morto, porque ele continuou nomeando o ministro, recompondo as lideranças e, pior, recebendo os fatos, demonstram dinheiro na prisão. Na semana que passou, e não convém falar de todos os fatos, o governo impediu de última hora a nomeação do Gustavo Rocha para o lugar da divulgada Geral da União, novamente por influência do Eduardo Cunha, que precisava ficar quietinho e contido. Tal qual 54, o governo apodreceu. E nós temos que aproveitar o tempo que lhe resta e não sei, não tenho nenhuma ideia do que é que resta de tempo ao governo para que a gente possa construir uma transição que leve o país, do ponto de vista político e institucional, a avanço.